Olá pessoal, meu nome é Silvana Sorrentino e eu sou facilitadora em Constelação Sistêmica Familiar. E hoje nós vamos falar sobre o que é Sistema e sobre uma das três leis que regem as ordens do amor. Então vamos lá, vamos falar sobre Sistema. Sistema o ser humano, ele se encontra imerso em vários sistemas. O corpo humano, no corpo humano existem vários sistemas. O sistema endócrino, o sistema circulatório, onde cada sistema tem a sua função. Num país, organização, tribos, nações... Cada uma delas tem as suas próprias regras, e essas regras, elas têm que ser respeitadas. Nós vivemos em vários sistemas, desde a infância. Nós vivemos o sistema da escola, o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso país. Né? E dentro desses sistemas, todos eles têm algumas regras, que se elas não forem cumpridas, geram uma grande desarmonia. Agora o sistema que mais impacta em nossas vidas é o sistema familiar. E ele também tem regras. Por que, que ele nos influencia? Porque os olhos tanto? da constelação sistêmica, nós herdamos, além do DNA, nós herdamos as emoções de todos os nossos antepassados. Todo o sistema familiar é regido por três leis básicas. Na constelação são chamadas de as ordens do amor. As ordens do amor são pertencimento e hierarquia e equilíbrio de troca ou compensação. Hoje eu vou falar sobre a lei do pertencimento. Todos os membros de uma família têm direito a pertencer. E quando uma pessoa é excluída, outro membro da família, por amor e lealdade, vai viver o mesmo destino dessa pessoa excluída. Quais são os tipos de exclusão? Tudo aquilo que envergonhava a família também tinha um movimento de exclusão. Pessoas com deficiência mental, pessoas com problemas de deformações eram colocadas, escondidas da família, em quartos, abandonadas. Lembrando que o excluído de um sistema familiar... Não é apenas aquela pessoa que você fala... Não quero mais falar com você. Ou para mim ela não existe. Não é assim. O excluído é muito mais. Ele não é lembrado. Ele não é citado. Ou seja, para a família. Esse excluído não fez parte. Existe uma exclusão em vida. Onde se tem um filho e não se assume. Essa Outra exclusão em vida... Que eu posso dar um exemplo, eram quando as mães tinham um primeiro filho e perdiam. Elas eram muito frágeis na maternidade. O segundo filho não sabia que era segundo porque não se falava de morte para as crianças. Automaticamente, este segundo filho toma o lugar do primeiro. Isso também é um exemplo de O exclusão. aborto também é um exemplo de exclusão. Tanto o aborto provocado, quanto o aborto natural. Muitas famílias vieram... oriundas da ...e terra. por conta dessa grande dor que essas pessoas, esses membros dessa família sofreram... ...eles excluem... ...a, a exclusão da, da mãe. pátria. Não é bom para o sistema familiar. Não pensem que com a exclusão, este ser que foi excluído do sistema familiar... Ele não existe, ele existe, ele fica dentro do sistema familiar para ser lembrado. Então, as doenças, é, os problemas psiquiátricos, as condutas que não, são, que não fazem parte das regras da família ou que são muito diferentes, eles sinalizam excluídos dentro de um sistema familiar. E já que a constelação consegue... Atingir este ponto de exclusão e incluir os membros excluídos dentro de um sistema familiar é uma terapia realmente que vale a pena você conhecer. Então, se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, dê o seu like, faça seus comentários e toque no sininho para que você saiba das novidades. Sou grata a vocês. E lembre-se, estamos todos a serviço do sistema.